Fala galera, beleza Pegou vocês? Mais um vídeo aqui de react no Juninho meu. Gamer Reacts. E bora lá. reagir mais mais edição do bastante na Rare. Bora pro vídeo. Ah, ah vamos nessa. <Malaysia> <t fitness> Fala com dan da <family>. <fryes> <dan -ham boyfriend>. <gemacht> ao pão achou que Foi eu também o é, Luiz tá me... lê 900 páginas por hora Sim. isso equivale a um livro por como hora. este em uma horinha Sim. Uh -huh. Sim. Sim. Sim. é muita coisa são 15 páginas por minuto me tirou. Uhum. E para provar este talento que ele tem, com a ajuda claro. do cronômetro, vamos contar quanto tempo ele gasta para ler uma página. Aceita o desafio? Com certeza. Esse é o tal do Mula. É. Vamos lá, então. Quando eu falar já, você pode começar. Vamos ver. Um, dois, três e... Já. Cinco, dois, três, três, quatro. Pronto. Olha, cinco segundos. Não tava muito bom, Bem. tava ruim. Agora parece que piorou. E a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Pera aí <risos> que é original, padre. Eu posso ficar de 30 contas? Eu quebrou o relógio. Vai, que é original. Vai quebrar. Não vai, não. Você parece burro? Agora, vai, quebrar. Vai, vai quebrar. Vai, vai, não ah, vai. Não acercar a mão, não. Já avisei que vai dar merda. Isso vai quebrar não, o relógio. Que... Aí original. é original. Da Nike. <risos> não quebrou. Vamos com a palmeira sem manial O que, que você tá arrumando filho? Muito bom, parabéns viu, seu cocô? Obrigado é, cocô. É. Ninguém todos é. nem deixar ele só dançarinho. <risos> Bom, Cristiano Ronaldo é um gato, hein, cara? Pô, se eu tivesse o abdômen dele, o homem mais bonito que eu conheço, assim, de jogador, vou falar de jogador, é o Cristiano Ronaldo. Se tivesse visto, tinha agarrado, ele. Eu sou o melhor. Ah, você não eu resisto. assim senhor? Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém conseguisse alcançar 0% de sua capacidade cerebral? Ah, 0%? Isso. Rapaz, eu tava ali no trabalho, cheguei aqui pra me ver esse pedeiro. Esse pedeiro aqui é bom, hein, velho? E é porque é mesmo. Mas e aí, meu parceiro, como é que você vai fechar esse portão aí, velho? Fazendo ah. Fazendo a. fazendo a rampa! E como que tu vai fechar o portão? Errou! Hum. Tu vai fechar o portão aí, moço! Olha a rampa aí! O miserável é o burro! Bom dia, senhor! Bom dia! Carregando areia? Não, fazendo farofa. pro casamento da minha menina! Cavalo! Cavalo. Esse carro aqui, como um chinês! Então... Aí, quando chegou, veio desse jeito. Aí ele falou, comprou, porque que? É isso, porque que, tem que, que é? não, não tem garantia. Cadê te você? Por que Juni... não trabalha? Pode tomar sua gu... eu também de você! E eu tenho de você! Arreia, arreia, arreia, arreia, a arreia! Júnior, olha aí. ré, corno! Pula da ischifruto! Pula Corno! Pula da ischifruto! Demônio Lagartixa com Cãibra. Se puder, desenhe um dinossauro na embalagem pro meu filho. Dinossauro. <risos> <Que risos> nunca minha mãe. De vontade. Ai, <risos> no banheiro para tomar um banho Aê, pai só faz faculdade de engenheiro que não se garante com a genialidade né olha só seu... os <risos> ah, ah, ah, ah, ah, o, o que aconteceria se alguém a tivesse acesso a 100%, de, a sua 100 de sua capacidade cerebral <risos> Vamos lá? Tem parada errada aí, Mano. Ah. É, realmente. O nariz aí tá opa, sujo. opa. O que, que foi? que, que foi? O que que que ah. um É, é bom. Ó. Bem louco. É bem louco. Sentimento no momento algum. Eu sou bem macho. Corre, Corre! Alguém me ajuda! um <risos> gene! <tose> <laughs> Igualzinho, like... velho. Opa. Virem da futuro, hein? Não, que eu só posso falar, meu parceiro. É, <laughs> Aí galera, eu faço manutenção de computador, né? Aí ontem eu passei em frente à casa do cliente ele falou assim: pô, vou te dar um notebook pra tu dar uma olhada e tal, pá, que não sei o quê. Ele falou que pegou um notebook sem tela, tá? Até aí eu já sabia. Mano, não tem como. Caramba. Só no Brasil mesmo. Atrás minutos... eu... Eu... Minutos... Um bailão, atrás da eu vou bailão. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É hoje, Clã! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ele vai chupar um limão sem fazer cara feia. Você é um cara querido por todos nós, hein? Sim. Principalmente por mim. Gostei de você. A gente tá oh. fudido. Ah, ah, ah. O dia ah, tá, ah, tá lindo. Limissorarado. Ah, ah. Que, que Tá sabendo legal. Bom dia! Pessoal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Vai estar tá aí na descrição. É nós. Falou. <risos>